Irmãos angolanos, irmãos angolanos, o MPLA tem medo da união do povo angolano, o MPLA tem medo que nós nos unamos como nós estamos a nos unir agora, o MPLA tem medo porque as táticas que o colono utilizava para dominar o nosso povo são as mesmas que o MPLA utiliza hoje. Nós não temos outra solução na nossa vida senão ser, a não ser nós nos unirmos todos. Para acabar de uma vez, é quase meio século, meio século de incompetência, de corrupção, de insensibilidade, de descaso, de um único partido que maltrata e mata os angolanos em todo o sítio. Um presidente bruto, insensível, sem sentido humano, é o que nós ganhamos. Eles têm medo da nossa união. Portanto, você amanhã que vai para a marcha para defender a paz, você é o único culpado da situação em que você se encontra. Ninguém vai para a marcha do MPLA. Ninguém vai atrás da bebedeira do MPLA. Porque a única coisa que o MPLA sabe fazer é embriagar a juventude, para a juventude perder noção dos seus direitos. Noção da sua própria realidade. Ninguém vai. Ninguém vai na marcha da paz, porque não existe paz em Angola. Onde é que existe paz com as morgues, com os corpos a apodrecerem fora das caixas? Onde é que está a paz quando a polícia espanca e mata? Onde é que está a paz na fome, na miséria, no desemprego e na delinquência? Onde é que está a paz na inconstitucionalidade, na violação, no rapto, no sequestro das instituições? Qual é a paz que os angolanos têm? A paz da fome, da miséria, do desemprego. A paz não se defende com nenhuma marcha. A paz se defende com os seus próprios frutos. Educação de qualidade, políticas sustentáveis e desenvolvimento. Isso é que sustenta a paz. Se a paz precisa de marcha, é porque a paz não é paz. E porque a paz do MPLA não é a paz do povo angolano. Portanto, você é o único culpado amanhã se você aderir à marcha que traz mixa no bolso do Agnaldo, do Ancana, do, do, dos Crispianos, e essa corja toda de malandros. Você é o único responsável, pensa bem, Angolano, você é o único responsável pela situação que você se encontra, pela falta de água nas centralidades, pela falta de água nos subúrbios, pela falta de energia elétrica nos subúrbios, você é o único culpado da sua condição. Amanhã você se marchar com o um MPLA, você é o teu próprio feiticeiro. Não procura feiticeiro. Você é o único feiticeiro de você mesmo. Portanto, todo angolano amanhã está convidado a ficar em casa para pensar se é essa paz que vocês querem marchar, se é essa paz que o MPLA vos deu faz sentido. Essa paz não faz sentido porque essa paz só representa os interesses do MPLA. Quem tem as maiores empresas em Angola, pertence à elite política do MPLA. Quem está com o dinheiro do país são os marimbondos, e os marimbondos pertencem ao MPLA. Quem está com o teu emprego são os filhos deles, porque nunca há emprego para o filho do pobre. Você tem um hospital, você tem escolas, você tem tribunais que administram justiça. Se você não tem, fique em casa. Não participem nunca na marcha do MPLA, porque quem participa na marcha do MPLA é cúmplice do seu próprio sofrimento. Ninguém vai na marcha do empelar. Vamos ficar em casa. Vamos refletir nessa paz de plástico que o empelar nos tenta nos pôr pela goela abaixo. Vamos refletir. Porque a paz não pode se resumir na morte de um único homem. É mentira. Nós precisamos de falar sobre essa paz. Essa paz não é nossa. Essa paz é do empelar. A paz do empelar não é a paz do povo. Mais uma vez, fico o aviso. Vocês, pastores... Ismael, esses pastores que aparecem aí a fazer dinheiro, que nunca se posicionam, muita atenção, porque os tempos vão mudar, os tempos vão mudar, vocês que comem no bolso do sistema, o tempo vai mudar, as vossas igrejas vão ficar vazias e vocês vão ir pregar no palácio, na cidade alta, vocês vão ir lá no vosso chefe para fazer a missa. Muita atenção, os tempos já não são os mesmos. Cuidado, vocês cantores da pacotilha, intelectuais analfabetos, matumbos, etc., vocês que se omitem nas questões cruciais da sociedade, vocês têm condenado o povo angolano, mas os tempos vão mudar, os tempos estão a mudar. O povo tem que se manter unido. Povo no poder, o único caminho é a nossa união, a nossa unidade. Povo no poder povo no poder, povo no poder, é quase meio século de ingerência, meio século de insensibilidade, meio século de genocídio mental, espiritual, econômico, político e social, vamos abrir os olhos, ninguém vai à marcha do MPLA, ninguém vai à marcha do MPLA, não há paz para se festejar em Angola, as morgues estão a apodrecer com os cadáveres, nos cemitérios não há lugar, Hum? Não há água, não há energia elétrica, não há nada. Ninguém vai na marcha do MPLA. Fica em casa, você que, tá aí, que você que me ouve agora. Fica em casa. Se você, se você quer realmente que Angola se livre da escumalha do MPLA, desse conjunto de genocidas, fica em casa amanhã. Lhes deixa marchar em sozinhos, lhes deixa marchar com a JMPLA, lhes deixa marchar entre eles, porque essa paz não é nossa. Essa paz do desemprego, da prostituição, do alcoolismo, da jardificação, é a paz do MPLA. E lembra de uma coisa, você que amanhã vai pôr lá os pés na marcha do MPLA por causa de uma t-shirt de um partido que matou a tua família e mata os angolanos, você é o único culpado da condição em que você se encontra. Portanto, vamos aqui bater as palmas ao nosso irmão Adelino Dembogensta, mostrar que a verdadeira cidadania se faz na inclusão, um homem com a quarta classe fez o Tribunal Supremo, com a carta que mandou para Laurinda Cardoso, fez darem um passo atrás. Vamos continuar assim. Mais cidadania, mais ação. Fiquem em casa amanhã. Não mete o pé na marcha do MPLA. Não mete o pé na marcha do MPLA. Vamos enfraquecer a ditadura do MPLA, porque o país não está bom. Se está bom para eles, para nós não está. Vamos embora. Povo no poder, PNP povo no poder, estamos juntos meus irmãos, estamos juntos amanhã ninguém vai à marcha do MPLA